Porque ele não deixa você mexer no celular dele. Você tem um parceiro aí que costuma fazer esse tipo de coisa, que fica desesperado, sua, frio, treme, fica puto da vida quando você chega perto do celular dele? Então fica aí, que esse vídeo é pra você. Olá, pessoas lindas! Hoje estamos aqui diante de um fato que... Olha, essa questão do celular é polêmica. Estamos aqui diante de um fato que acontece também com muitos casais, né, diante de muitos relacionamentos, onde essa questão do celular acaba se tornando um aspecto baseado em muita briga, muita dificuldade... Desconfiança, traições, ciúmes... E, enfim, N motivos... O celular faz com que o casal acabe se desconectando. Um aparelhinho tão pequeno, causador de tanta discórdia. Mas o importante é a gente entender, primeiramente, o que, que existe de intenção atrás das pessoas que escondem coisas no celular. Por que, que as pessoas né, que não permitem que o parceiro veja o celular, o que, que elas. Não só o que elas estão escondendo, mas por que é tão importante elas terem coisas ali para guardar que o outro não pode saber? Exatamente. Já vou jogar uma bomba já logo no começo desse vídeo. <risos> por que que os parceiros, sejam eles casados, namorando, não tem a senha do celular um do outro? Por que que, raios, você resolve se relacionar com uma pessoa que você tem coisas para esconder dela. É, aqui na nossa relação, é muito comum a gente ter acesso a tudo um do outro. O que não quer dizer que fico fuçando no celular do Everton porque a minha digital está ali. Fico abrindo as coisas dele porque tudo é aberto. Não, ele também não fica fuçando no meu o tempo todo. Por quê? Porque não há motivos para fuçar. Existe entre nós um aspecto baseado no que é a transparência. Então, olha... Tá aqui, meu celular, tá aqui, a cadastro a sua digital aqui, eu cadastro no seu. Na hora que eu precisar para alguma coisa, se eu não estou usando o meu, eu precisar o seu. Na hora que você precisar usar o meu, geralmente a gente usa mais para a questão de câmeras, né? Tipo, para tirar foto, fazer um vídeo, um, um acaba usando o um celular do outro. Mas aí é que tá o ponto. Geralmente, é, esses casais que têm conflito exatamente pelo celular, será que eles definem? Quais são os valores que são ali que vão permear a vida do casal? Por exemplo, assim, será que eles discutem sobre questões do que que é lealdade? Será que eles discutem sobre questões do que do que é fidelidade? Será que eles discutem questões do que é privacidade? Do que é individualidade? Do que é liberdade? Será que essas pessoas discutem isso? Isso é colocado em pauta quando vai haver uma negociação no sentido do que? É, cada um pode expressar dentro da relação? É, porque a gente tem que entender uma coisa muito importante, né? Não é o fato de você estar se relacionando, ah, eu te peço em namoro, né a gente casa, e aí acabou. Tá tudo resolvido. Não, né as pessoas precisam conversar, dialogar. Porque eu sou um ser humano, Everton é outro ser humano, a gente tem percepções sobre mundos completamente diferentes, a gente teve criações diferentes, nós somos diferentes... E a gente está dividindo uma vida. Então, assim, não é sobre mim, nem não é sobre você. É sobre nós. E essas discussões que o Everton está falando é muito importante. Porque o que eu percebo sobre determinada coisa não necessariamente é o que o Everton percebe. Então, a gente precisa encontrar um do casal. Então, o que é lealdade para a Arina? O que é lealdade para o Everton? E o que é lealdade para nós dois? A gente encontra um comum, um senso comum ali entre nós dois. Um equilíbrio... E a partir daí a gente consegue se relacionar. Isso deveria ser feito, minha gente? <risos> Numa coisa chamada namoro, ela serve para isso, né? Para as pessoas se conhecerem. Ou no nosso caso, que não teve muito namoro, a gente foi amigo durante o quê? Sete anos? Cinco. Cinco anos. Cinco anos. Né? Fomos melhores amigos durante cinco anos. Então se tem uma pessoa que eu conheço de cabo a rabo, é o Everton, além do eu conheço, é uma pastral dele. <risos> Conheceu uma pastral, a questão, né? Do enfim, outras outras coisas mais profundas em quesito ser humano. Ufa, né? <risos> também esse lado que aí que ele pensou mais pornô também, né? Ué, se eu não conheço meu marido, todos os âmbitos dele, eu vou conhecer o que quem, né? Enfim, vamos voltar para a questão <risos> do celular aqui. É a questão do celular. Então a gente precisa conversar, né? Se você casou com uma pessoa que você nunca conversou sobre esses aspectos chama o mozão para jantar né, e comece a falar sobre isso amor o que é lealdade para você né, o que que você percebe sobre isso Você está lavando louça manda uma pergunta que a gente faz muito isso né no meio do nada a gente fala assim: o que, que significa fidelidade para você né porque fidelidade para ele pode significar uma coisa para mim pode significar outra o que acontece entre a gente inclusive para o Everton ele gostaria de amor livre <risos> foi exposto está vermelho Arina já não, não não dá muito certo com isso. Arina já não gosta desse tipo de coisa, né? Então o que que a gente fez? Agora a gente encontra... encontrou um comum acordo, né? Um comum acordo para Arina. <risos> né? Um comum acordo para Arina. Porque Everton concordou de não ter amor livre, certo? Sim. Então, ele concordou já fui de amor livre a vida toda, então. Exatamente. Né? Ele concordou de não ter amor livre. Até chorei aqui, ó. <risos> fica expondo as pessoas, assim. Sem problema. Enfim, a gente acaba encontrando meios, né? né? A questão de lealdade, a gente tem uma percepção muito parecida sobre lealdade. É, a lealdade tá pautada sempre na verdade a todo custo, acima de tudo. É. Sempre a verdade acima de tudo e isso não faz... Porque assim, eu acredito que a mentira, ela pode causar vários problemas e até matar uma pessoa, pode chegar até um aspecto letal. Só que a verdade, ela dói, mas ela é a verdade. Pode machucar, mas é a verdade. A verdade, ela vai prevalecer, né? Com tanto que as pessoas aceitem falar sempre é a verdade. Mas eu acho que a verdade, ela só machuca se você é machucável. Depende, por que que porque às vezes a pessoa pode ela ter. Ela, a pessoa pode ter um aspecto de desilusão quando ela ouve uma verdade. Então não é você que tá me machucando, não é a sua verdade. É a minha ilusão. Eu sou machucável. Por isso que eu falo. É a minha expectativa A mentira a minha ela pode, pode ir mais a fundo. Uma pessoa pode morrer por uma mentira. Claro, claro. Uma verdade, não. Você chega lá e diz a verdade, é isso, pronto, acabou. <risos> Bom, enfim. Enfim. Voltando novamente é, para a questão. São as do nossas celular. discussões normais de casal. Voltando, Chega é, são as discussões <risos> do dia-a-dia. Dia. Voltando para a questão do celular, falando até de aspectos comportamentais, né, eu acho que assim, se a gente for trazer esse aspecto de quem esconde o celular, tanto faz se é homem ou mulher, a gente tem que entender assim, que quem está escondendo geralmente está <risos> projetando ou colocando aspectos ali ou, ou expectativas no que ela está vivendo naquele mundo virtual. Né? Pode ser uma questão de um chat, pode estar tá conversando com outra pessoa, ela pode estar, tá, sei lá, vendo pornografia, pode estar tá fazendo várias coisas no celular, e aí quando o parceiro ou a parceira chega perto, né, opa, aí já vira aquela confusão total. Por que que eu falo que tá muito baseado nessa questão comportamental, né? As pessoas, elas se acostumaram a ficar o tempo todo com isso aqui na mão, né? E aí a vida toda da pessoa tá aqui. Esse é o porém, né? Tem pessoas que elas não querem mostrar parte do aspecto da vida delas, é dentro do contexto virtual. Porque o outro não pode saber nada sobre mim. Posso te fazer uma pergunta muito específica? Claro. Sem cortar seu raciocínio. Você teria coragem de abrir a sua busca do Google para as pessoas? Tranquilo. Hoje em dia, sim. <risos> <risos> Hoje em dia, depois de casado, tranquilo. Antigamente, quando eu era solteiro, eu não abriria minha vida virtual para ninguém. Então, tem, tem essas questões também, né? Não só a questão do, do com quem a pessoa conversa, mas ali está tudo... O que a pessoa pensa, quais são as dúvidas dela, né? quais são as curiosidades. Tá tudo. Se uma pessoa souber fuçar, ela vê tudo. Eu acho que essa questão da vida virtual ela traz muita liberdade para a pessoa dar asas para a imaginação dela e para os desejos mais profundos que ela tem. Ou sombrios. Também. Pode ser, profundos, sombrios, né? E esse é, o, esse é um dos poréns, porque. Por isso que eu falo que isso deve ser discutido em casal. Sim. Porque quanto mais você conhece seu parceiro, menos coisa você tem para esconder dele. E aí, o celular não vai ser um problema. Porque você sabe exatamente como a pessoa pensa, na hora que a pessoa pegar seu celular, ela só vai ver o que tá é, sendo reproduzido dentro de você. Né? É. Dentro das, dos seus aspectos emocionais, dentro dos seus desejos. Vai estar tá ali, só repetido. E o mais esquisito, que eu acho, Arina, pessoalmente... É, as pessoas terem tantos segredos entre os parceiros, mas se você tem um parceiro, você escolheu dividir a vida com essa pessoa. E dividir a vida inclui dividir quem você é em todos os aspectos. Os aspectos fofinhos, bonitinhos, maquiados e bem arrumados, como estamos aqui para gravar vídeo. E também em casa, furada, remelenta, né? Com catarro, Calcinha soltando pum, arrotando, <risos> né? também doente sim, chata sim. criança infantil tudo você escolheu dividir a vida com uma pessoa então inclui tudo em você é o grande porém é que talvez ainda exista nas pessoas essa concepção aí de inconsciente coletivo né que a vida ela tem que ser pautada naquela família margarina e que não precisa ter problema e que não deve ter problema a que deve estar o tempo Disney. todo e aí assim isso é perigoso até porque aí o casal fica buscando só recompensa na relação. E aí, uau! Né? Quando chega o processo relativo a olhar pra dor, olhar pra aspectos assim sombrios, ambos dão um passo atrás. É porque verdade. geralmente não estão acostumados a falar de coisas que são desconfortáveis. É, porque se você olhar os filmes de comédia romântica, né? Os filmes da Disney, eles acabam onde? Não, felizes pra sempre. É, não mostra depois que <risos> casou, né? Depois. Feliz pra sempre. Não mostra a vida no dia a dia. Exato, por quê? Porque não ia vender. Porque são coisas corriqueiras. Então fica só no aspecto romântico, no aspecto da paixão, né? Naquela. Uh, uh, uh. Mas aí não mostra a vida real. Redes sociais não mostram vida real. Né? É um recorte do que você quer mostrar. Exatamente. Tudo se torna um recorte do que você quer mostrar, né? Do, é, do que, você, do que você acha bonito mostrar. Né? Se vocês entrarem em nossos stories lá no Instagram, você não vai ver isso, não. É, mas é vida real, hein? É vida real. Claro que a gente não mostra os puns, essas coisas, né? Mas... <risos> Tirando isso, é vida real. É a gente descabelado, é a gente com a roupa furada em casa. Ah, então. É, a gente voltando novamente, terceira vez. A gente tá voltando para a questão do celular. Mas... É, porque agora a gente incorporou mesmo o podcast, né? Então a gente tá falando de coisas, uh aleatórias. É. É, se você quer ter noção dos comportamentos de quem quer esconder alguma coisa no celular é o seguinte, se você perceber que você chega perto do seu parceiro ou da sua parceira e a pessoa fica desconfortável quando está com o celular na mão, quando você percebe que a pessoa fica nervosa, você percebe que a pessoa fica com raiva, que ela está gaguejando muito, né, ou você percebe que... A pessoa está meio saindo de perto de você o tempo todo, fugindo, põe o celular no bolso, abre de novo, olha. Se você perceber esses tipos de comportamentos onde a pessoa fica com o ciricutico total, significa que infelizmente ela tem alguma coisa para esconder ali. É, e aí a gente tem que, é importante falar. Ela pode ter algo para esconder relacionado a ela mesma. Porque ela tá fazendo sacanagem, tá conversando com pessoas, né? Tá tendo essa necessidade de ficar flertando com outras pessoas. Não necessariamente ela vai trair, mas ela... Aí depende muito da questão do aspecto do que é traição dentro de um casal, né? De conversarem sobre... Porque tem gente que não acha isso traição, né? Ficar flertando com outras pessoas para lustrar o ego ali, para ficar felizão, né? Outras pessoas já veem isso como traição, né? Então pode ser que a pessoa tá escondendo realmente estar no celular o celular dela por causa de questões que ela quer esconder de propósito porque ela tá fazendo algo errado e ela sabe disso por isso que ela quer esconder ou ela tem uma parceira ou um parceiro que é muito ciumento que fica procurando pela casca de ovo que é chato que é cri, cri enfim E aí pelo outro a pessoa não quer mostrar o celular é, porque qualquer coisa vai ser um indício de Exato. desconforto e pra começar uma discussão feia, né? Ah, e a pessoa, pra evitar fadiga, não mexe no meu celular. Acabou. Porque senão, quantas pessoas a gente conhece, vocês também conhecem, que qualquer coisinha a pessoa implica. Nossa, né? Esses penso. dias a gente teve um relato. um monte, um né? monte mesmo. De uma mulher que implica porque os amigos ficam mandando filme pornô no celular do marido. É, manda no grupo, uhum. do no WhatsApp, grupo. né? Né? Ele tá dentro do grupo, vai fazer o quê? Gente, olha, não vou ficar no grupo porque minha mulher não gosta que você manda coisa assim. Não tem como. Mas tem um monte de gente, de casal, que o cara não participa de grupo porque os caras ficam mandando filme pornô lá dentro. E a mulher não gosta, né? Então, assim, até que ponto isso faz sentido e até que ponto não faz sentido? É, né? aí isso depende também do a gente acha. tem que olhar para aspectos de, do que é, é autoestima... E de como funciona o mecanismo de defesa para a questão da insegurança da pessoa. Porque tem pessoa que é muito frágil, né? Qualquer coisa que apareça no celular, ele também ela já vai se sentir ofendida. Exato. A gente tem que entender isso também, né? Tipo, é, entrando nesse, nesse paralelo aí da pessoa que é ciumenta, né? tem que olhar para essa pessoa e entender assim, quais são as motivações dela para ela ser dessa forma aí quais foram os relacionamentos pregressos, onde ela aprendeu a ser ciumenta, se, se ela acha que ser ciumenta se é uma coisa que é válida, né, que, que é funcional e não é. Então aí é muito importante você saber se o seu parceiro, né, porque assim, ah, o meu parceiro não deixa chegar perto do celular, mas será que é porque realmente ele não deixa chegar porque ele tá fazendo alguma coisa errada, ou se é você a pessoa chata, <risos> ou se é os dois, pode ser também. Né? Então é muito importante você ter primeiramente essa clareza. Depois é muito importante você entender as intenções, como você estava falando. Eu acho que mais importante que isso é a gente se perguntar, existem segredos entre essas pessoas? Entre nós, né? Vocês né? estão tendo tanta dificuldade no sentido de, de falar sobre essa questão de, de um aparelho, né? De, de, da individualidade, da privacidade desse aparelho, mas... Né? Qual que é o limite saudável no sentido do que não é falado nesse relacionamento? Porque às vezes fica uma coisa assim, falar, mas eles não entram numa discussão para entender até que ponto é saudável falar sobre um assunto que é desconfortável. Sim, você trouxe um aspecto muito importante. Muitas pessoas confundem individualidade com não acesso a algumas partes do outro. Dá um exemplo. Agora eu fiquei Por exemplo, curioso. celular. Celular. Então, o fato de eu ter o meu celular com senha e ali está tudo sobre mim, minha vida, eu vejo aquilo como minha individualidade. Então, você não pode mexer no meu celular porque aqui é meu. Esse é meu espaço, minha individualidade. Você não pode pegar uma blusa de frio minha porque é minha. Você não pode sair com as minhas amigas, já ouvi muito isso, muito em atendimento, não quero que o meu namorado saia comigo, com as minhas amigas, porque elas são minhas Eu te amigas. Eu bastante isso também, não é? Uhum. Então, isso precisa ser conversado. Porque pode ser que para a pessoa usar o celular é invadir. Mas aí vocês têm que encontrar um comum acordo para você entender por que, que o outro não te deixa chegar perto do celular dele. Mas a gente tem que entender que nem todas as pessoas ainda estão dispostas a se abrir para ter diálogo de uma forma é, onde elas se colocam como vulnerável mas a gente tem que lembrar uma coisa se você não está disposto a fazer isso que tipo de relacionamento você quer ter Uau <risos> você quer realmente né ter um relacionamento aonde é superfície pura aonde você vai ficar sempre ficar pisando em ovos então assim eu tô num relacionamento que o meu parceiro não deixa chegar perto do celular aquilo me incomoda porque Eu já tive relação assim não podia chegar perto das coisas do computador do celular e não é o não poder chegar perto do celular é a reação do outro, né? É a desconfiança. A gente começa a ficar inventando... Eu não sou uma pessoa que fica inventando pelo em casca de ovo. Mas eu ficava inventando um monte de coisa. Porque não tem como a mente não ficar inventando sim né sim. e assim é o desconforto de viver desconfortável porque do desconforto do outro né então assim é, toda eu, eu já imagina que aí a mente fica maluco tá me traindo tem outra tá conversando com seu quem tá não, nada marcando vem, não esquema com sei quem é. e aí ela... e eu ficava para mim imagina não tem nada a ver é só porque tem a questão da pessoa da privacidade dela que ela acha que eu tô invadindo mas não tem como porque você fica começa com a ficar neurótica e eu não sou neurótica, e eu ficava neurótica. Então imagina uma pessoa neurótica. Gente, então entendam é aí que ó, o lance pro, pro relacionamento prosperar nessa parte do celular é não tenham segredos entre si, sejam transparentes, deixa rolar, abram aí a caixa de Pandora, abram a caixa preta do avião e Exato. deixa rolar. Porque, gente, se você não pode ser verdadeira, honesta, sincera, leal, aberta, vulnerável com seu parceiro de vida ou a sua parceira de vida, você vai ser com quem? Sozinha no, na hora do, do chuveiro e na hora de deitar a cabeça no travesseiro. Então, não tem um relacionamento, <risos> né? Fica solteira, sozinha pra sempre. Agora, você quer se relacionar e você quer manter segredos? Que inferno de vida! Você tem que ficar mantendo segredo, tomando cuidado, porque a pessoa tá chegando perto e não sei o que as pessoas estão vendo muita novela mexicana, ouvindo muito sertanejo, sofrência. Pelo por amor isso, de Deus. Por isso que faz sucesso, né? É, vamos sair disso? Que isso não é novela mexicana, isso não é isso um filme não é de comédia vida real. vida real. Vida real é, seja sincero com seu marido, com seu parceiro. Abre o jogo, fala esse cacete tá me incomodando, que eu não posso chegar perto dessa porcaria. O que, que é que você tá me botando os chifres aí? Né? Não precisa ser assim que nem a Irina, meio tipo... Mas vamos abrir, vamos conversar, vamos ser leal, vamos ser vulnerável. Então, quando vulnerável você fala. É dessa, quando você fala dessa questão de ser vulnerável, falta isso também no casal das pessoas falarem das sombras delas, né? Falta Exato. elas falarem sobre os, os comportamentos indesejáveis que elas têm, e isso faz parte da, da pessoa naquele momento de vida, até que ela tenha um discernimento e expanda a consciência dela para ela abrir mão, né? Sim. Daquela parte dela, né? ou, ou melhor, integrar aquela parte dela, né? Ela tem que falar sobre isso, e o outro tem que saber sobre isso. É, tem uma música da Flaira, Ferro, uma coisa assim, que ela fala o que todo mundo tem de sombra. Ela fala, só a maldade em crise tendo que reconhecer a fraqueza de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo. Ela fala, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Acho que a música chama Quero Me Curar de Mim. Aí ela fala, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, mesquinha grão de areia, boba e preconceituosa sou amostrada ela é nordestina ela falou sou amostrada sou carente sou corrupta malandro fofoqueira moralista interesseira ela falei dói dói dói dói por quê todo mundo é todo mundo é essa é o <risos> nosso a não ser que a pessoa sombra. se transformou num num ser magnífico aí todo mundo tem aspectos sombrios e assim existem camadas e camadas para serem é, lidadas, observadas trabalhadas e integradas e aí, até chegar nesse ponto, tem gente que morre aqui nessa, nessa existência e não, não olha pra isso ainda é, a gente tem que entender que todo mundo tem esses aspectos, né, a gente tem que olhar para isso e deixar claro que somos assim, primeiro você tem que aceitar em você, Bom, porque eu diria as pessoas assim que querem ser pode, esses, não, pó cósmico, esses são de um aspectos de uma natureza, de um ego inferior não é que a gente é é. a gente, gente tem. está no momento isso. então a gente tem a, é. gente, a gente tem, tem esses Não aspectos que é a questão é. é você tem esses aspectos então vai ter situações que você vai fazer algumas questões que vai ter características de uma pessoa invejosa né a questão é que você precisa aprender a lidar com isso sim primeiro sim. você com você por isso que eu sempre digo é uma questão assim de autorreflexão no sentido de o quanto a pessoa se aprofunda para entender quais são os aspectos dela Quais são os comportamentos, por que, que ela está agindo daquela forma, se ela está reproduzindo ou não, se ela está, é, de uma certa forma, desenvolvendo os próprios valores, se esses valores estão fazendo com que ela aprenda novos comportamentos mais aceitáveis, e se ela entende que ela precisa também desenvolver as questões de virtudes dela. Ai, mas algo a gente mais. Tem que entender né, que somos todos humanos, falhos. Estamos humanos. E aceitar. Exato, e aceitar a realidade atual. Estamos humanos? Muitos nem são humanos, não sei porque ainda usa essa palavra. Mas a gente precisa entender que não é perfeição. Não existe perfeição. E não ficar querendo alcançar essa Ai, porcaria não. dessa perfeição. Dentro do relacionamento, as pessoas não querem ser vulneráveis porque elas não querem parecer imperfeitas umas para as outras. E aí o cara tá escondendo a porcaria do celular e você tá irritada, tá neurótica, tá incomodada com aquilo e você não fala nada. Você fica fazendo cara de egípcia plácida. Por quê? Porque fica aquela teórica sensação de família margarina. Ah, se eu não falar sobre isso, nada vai acontecer. Vamos manter as aparências. O cacete tá um caos. Vamos resolver o caos? Então, acho que é isso, né? Perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente ia falar sobre da questão do celular. Já deu uma aula aqui falando de vários aspectos até do que é a humanidade. Meu Deus, de... E que estamos humanos. Né? Reggae inferior. estamos Uau, incorporando um podcast. Uau, caramba. Caramba dá para entrar em tantos assuntos, mas é isso, gente, mais uma coisa, como a gente sempre diz aqui no final dos vídeos, se você perceber que as coisas estão indo para um rumo complexo, procurem ajuda, se vocês perceberem que tem uma pessoa que vocês podem ajudar, né, ofereçam ajuda para essa pessoa, ou seja, manda esse vídeo para ela, para ela ver se está acontecendo alguma coisa na vida dela, onde ela precisa discernir melhor, precisa desconstruir né, alguns paradigmas, e aí a gente está aqui disposto a ajudá-los. Exatamente. E aí você já sabe o que você faz aí, né? Para ajudar dispostos. a gente, para a gente saber que é o que a gente está falando. <risos> quê? Eu falei, estamos dispostos. É, dispostos. é, dispostos. Você já sabe o que você precisa fazer, né? Curtir, compartilhar, mandar mensagem, comentários, porque isso a gente, não é porque é clichê que todo mundo que está no YouTube fica falando isso, né? É porque ajuda a gente Sim. a saber que tá fazendo sentido, que a gente não tá falando com a parede, né? Porque se você nem nem uma curtidinha aí, aí né? a gente tá fazendo nada aqui. Então... É só esporte, é, gente, é diversão. Gente... É, ajuda a gente a saber é. se o que a gente tá falando tá fazendo sentido, se a gente é muito louco, né? Enfim. Ou para direcionar aí qual que é o assunto que mais interessa a vocês. Exato, manda pra gente no direct do Instagram lá, a gente tá sempre muito bem... É, ativo, né? Aqui no YouTube a gente grava vídeos esporádicos uma vez por semana, toda terça, 8 e 15 sempre sai um vídeo aqui no YouTube, no nosso canal. Você pode futricar isso vai achar várias coisas. É isso aí? Já é feita propaganda. Não, já pedimos... Não tem, não estamos com patrocinadores ainda. Então, se cuidem, um abraço, um beijo no coração. Como é que é? Não entendi patrocinadores? Não, não tem ninguém patrocinando a gente ah, ainda. Patrocina não. nós, quem quiser, quem quiser, se for ó, comida, estamos então, aí, né? Vamos falar sobre coisas profundas da vida humana. Enfim, se cuidem. Um grande abraço, um grande beijo no coração e até a próxima. Até. Tchau.